Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje é mais um dia com o Dani viajando na Polônia, mais um dia super corrido. Tem que levar o bonguito para passear. Ainda tô de pijama, ó oh, meu pijama novo. Da loja da minha prima. E tem que correr. Correr, correr, correr. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tá tudo nublado lá fora. O tempo tá meio feio aqui, mas Hoje eu de trabalhar, então eu não, vou estar muito, eu não vou estar fora Pra aproveitar de qualquer maneira Mas eu queria dar um oi pra vocês Pra aproveitar, porque eu não posso Levar a câmera comigo no trabalho Porque lá é um pouco mais controlado Porque como é uma área de produção, é um pouco mais Controlado e eu não tenho como filmar nada Por lá, mas Depois a gente se fala Até mais Bem, estou devidamente Vestida um, E a bateria dessa câmera aqui acabou. Mas eu queria muito levar vocês no dia de hoje comigo, então eu tive que me render a usar essa câmera aqui, ó. Por isso talvez você note que o som está um pouquinho mais baixo. Não tô acostumada a usar essa para fazer vlog, mas vamos tentar, vamos ver se vai dar certo esse negócio. É isso aí que Um tempinho mais chururu. Bongo, ah, ah. vem aqui. Gente, é a primeira vez que isso acontece. Ele foi correndo atrás do gato. Geralmente ele foge dos gatos. Olha como tá essa rua, gente. Tá muito, tem muita neblina hoje. A gente não consegue enxergar nem o final da rua, nem ela é, sei lá, depois da esquina. É pra ir pra lá. Vai lá. Vai lá, corre, Bu. Você não quer correr? Vou te prender de novo, então. Quer correr? Aqui? Pongo. Pongo. Gente, primeira vez na vida que isso acontece. Ok. Então vamos pra casa. Tá frio? <risos> tá com frio, é? Vamos pra casa, então? Eia! Amarelo hoje. Agora eu vou tentar mostrar para vocês onde que eu compro, que a gente compra, os nossos legumes. Vamos lá! Consegui quase tudo que eu queria, menos tomate cereja, então eu vou no mercado rapidinho ainda. E essa sacola cheia de verduras orgânicas deu 30 francos. 30. É a mesma coisa que 30 reais, tá? pensa em reais, como se fosse reais. Ah, eu não converto quando eu faço as contas, assim, de... De quanto que custou alguma coisa, eu não faço a conversão. Porque a gente recebe em francos também, né? Não em reais, então eu não faço a conversão. Mas olha que deli Olha a cara desses... Dessas coisas, olha isso, gente. A cor desse negócio, que coisa mais linda! E, enfim, tem um monte de coisa boa aí dentro. Vamos no mercado. Cheguei em casa, é 11 e meia, a minha visita tá chegando daqui 15 minutos E agora eu vou preparar o almoço pra gente Alguém tá animado, achando que vai brincar Oh, oh, oh, o okay. quê? Olha o que a gente faz para ele não, entrar, não subir a escada e nem entrar na cozinha. Quando a gente vai sair, a gente sempre deixa a casa assim. acabei de chegar em casa. Vocês lembram algumas semanas atrás quando o Dani tava no Japão e eu passei, eu fiz um monte de coisa que eu fiquei assim, super, super enrascadas. Então. Agora o Dani tá na Polônia. Parece brincadeira, mas não é. Eu deixei o carro. <risos> tenta vergonha de falar. Hoje eu deixei o carro completamente sem combustível eu tava indo depois que a Rafaela tava aqui a gente almoçou e tal daí eu saí correndo para minha consulta lá em Bern e o tanque tava já na reserva ontem à noite já pitou a reserva mas eu tava atrasada hoje para chegar na consulta então eu tipo eu fui né orando assim senhor por favor me deixa não me deixa parar aqui no meio da da autovia né da enfim Cheguei até lá, estacionei, maravilha. Fui na consulta, tudo certo. Na saída, eu tentei, o carro tava no estacionamento coberto assim, né? Tentei ligar o carro pra sair do estacionamento. Aí o carro começou a fazer tipo... Aí eu, ai senhor, por favor. Aí eu tentei de novo ali magicamente. Ligou, beleza. Saí da minha vaga, dei a volta assim no estacionamento Do nada o carro morre no meio do estacionamento Ai oh, senhor, daí eu, deu tempo de eu embicar o carro assim pra, pra tentar entrar numa vaga por, por sorte tinha uma vaga perto, né? Vazia Pra tentar entrar na vaga de ré Aí o carro não ligava mais e, e formando fila atrás de mim, né? No estacionamento. E o carro não ligava mais. Eu, beleza, vou ter que empurrar o carro aqui sozinha, dentro do estacionamento. Aí eu saí do carro correndo, comecei a empurrar, daí a mulher de, do carro de trás já veio me ajudar, daí o cara do outro carro já veio me ajudar também. Ai senhor, sério. Daí eu consegui. Nossa, que cheiro ruim, pô. Daí eu consegui, a gente conseguiu estacionar o carro. Eu, eu tô querendo falar pra câmera, com licença. Aí a gente conseguiu estacionar meu carro. Aí eu tive que ir a pé pro próximo posto, né? Posto mais próximo. Cheguei no posto, era, graças a Deus, era, era junto a uma, uma garagem, assim, uma oficina. Aí entrei na oficina falei: Vocês têm por acaso uma garrafa, né? Aí grande para eu pôr uns dois litros de combustível e levar no meu carro? Daí ele, ah, deixa que eu vou, eu vou mandar alguém com você <risos> Eu vou mandar alguém com você Gente, parece piada, eu juro que eu não faço de propósito Enfim, aí ele me deu lá um, um tanquezinho assim de Houve acho que quase 5 litros de combustível De combustível, enchemos, colocamos diesel O cara foi de carro, daí me levou de carro para o estacionamento Porque era... Não era longe, mas enfim. Aí a gente chegou lá, colocou combustível. <risos> colocou combustível. Beleza, o carro pegou de novo. Aí eu acompanhei com a cara de novo pro posto deles e, e né, coloquei mais combustível no tanque. Enfim, essa foi a minha aventura de hoje e dessa viagem do Dani. Amor, você pode ir agora pra, pra sua próxima viagem no mês que vem. Fica bem tranquilo porque a gente tá super bem sem você aqui, beleza? <risos> Então, gente, só queria dizer tchau pra vocês, contar a minha aventura do dia. Obrigada por me acompanharem no dia de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, por favor. E se você não fez isso ainda, se inscreve no canal. E é isso aí por hoje. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Você fica comendo cocô na rua e depois de querer me lamber? No rosto ainda está maluco?